Aqui, o Porto de Pescas, o peço estão dois gajos chateados um com o outro, a porradaria. bom vamos embora, que é que estão ali já bravos? a violência, está vendo? Pronto, vamos acabar ali do pé da violência. Temos aqui o Porto de Pescas, um Porto de Pescas aqui em baixo. Lá vem aqui o Porto de Pescas, não como é que ela é? Estavam ali, estava era ali, <risos> os dois castada no carro Começaram a garriar, tomou-se o quanto está mal, abre a porta e sai Não abriam a porta é que não estava mal Pois, estava <risos> mal, e os pescadores, daquele lado, para aí, para a faina A música lá ao fundo, ali mais perto da água para ver hein? os barcos uhum. vamos a ver a gente está que de viaturas vamos ver aqui a cruzada é e o que é que temos ali para ver? Olha, ali os sarguinhos daquele lado Os charcos? Os sarguinhos, aqueles assim mais... E tem aquela listinha tinha sarguinhos e este aqui é bolinho me parece Rebaus e sarcos ah. Muitos atrelados, muitos atrelados vazios, até os barcos todos no mar na zona de embarque Eles continuam ali a discutir Mas já estão... agora estão, estão, estão, estão os dois na rua já estão, estão os dois na rua já a discutir Já estão os dois é Pronto, quem não se entende, discute. Não se escute é? Não sei se não aí para ali, não sei se pode passar para ali ou não o que é que eles dizem ali? O do barco, Flávio. Angradurismo. Isto é o sujeita a multa. Aqui é um guincho, bem grande. Vários barcos de angradurismo, etc. Os andam aqui a esticar, a esticar as redes. E os patinhos ali dentro d'água. Glória, a Sofia! Muito prazer ali daquele lado. Vamos ver depois, outro dia. Isto aqui é estar ao carro, vamos ir para este lado. Que estou a usar aqui o carro como para esticar aqui os fios. Os barcos, embarcações de pesca e fiz outro filme ao pé de Tavira também, capital do povo. Vejam o vídeo. Abra o boi! E continua. arranjar. É o barquinho ali ao fundo. Abre o boi! barco. Visto uns para aquele lado ali. Vamos dar a volta. Temos o carro ali daquele lado, por isso. Temos de estar à volta aí <risos> e com os amigos continuam a discutir. <risos> empurra um, empurra outro, mas é a vida. Pasem <risos> <Vai> crianças. Está <risos> a vista aqui? É um cais, é, vamos por aqui, vamos buscar o Tem carro, buscar cara, o carro pois o está daquele lado, temos que temos, que temos que andar sim, mas por baixo, temos que andar muito mais. Estão a ver? Esti com um o fio ali no carro. Olha aqui no carro. Outro barco. Os nossos amigos lá em cima estão tiram a em divergências. Vamos ver se naquímos agora aqui. Vamos buscar o barco. <risos> aquele degrau improvisado o que, é que acham? Olha, mas aqui há dois patinhos. já viste? sim dois patos. Isto está um que está um que está um que está um está um que está um que está um que Olha uma que um está está um que Outros dizem também. É Era o ah. Estava lá em cima era por causa disso? Ah. os patinhos, eh? Os patinhos aqui na água salgada também andam. Olha lá os pombos ali em cima. Criam Olha lá E esse do buraquinho estás a ver? Ali. É o ninho deles? É o ninho deles. Mas, Mas, mais patos de daquele lado. É assim, mais o patinho. mais um pato? já é patos muitos patos muitos? não são tão bonitas são bravos 4 bravos estes agora já não são feitadinhos é uma patinha e um patinho e continuamos a comida estava boa é muito bom é o restaurante número 1 aqui né? Mariscos, pelo menos, na TripAdvisor, consideramos aquele restaurante, percebem não fomos lá. Vamos lá andar mais um bocadinho, mais um minutos está a gravar quantos? 9 minutos, 10 minutos? Mas ali, vem, vem ali uma família também, com as crianças uma volta aqui, perseguindo os patos, é sempre engraçado. Não sei agradável. Não sei agradável. Oi! Há uma coisa que eu pôs aqui para baixo. Não sei o que é que era, mas... Um caranguejo, talvez, alguma coisa. Vem, é Marcos. Mais um barco ali em cima, que tem exposição. Estão a dormir, os patos estão a dormir, Vão A ver. Oi, já acordaram. Sol azul, ali daquele lado. Mais pombos e nas rochas Estão a identificar ali Estão agarrados ali As rochas a Zona dos barcos Vamos lá ver agora aqui Para tomar Decidi para o tomar banho, que é frequente, vamos aqui é de banho de mar. Boa tarde. A igreja lá ao fundo, estão a ver? A passagem é bonita, hein? E belas férias aqui, gozadas, hein? vale a pena. Aproveitem, viagem de Lacoste, venham aqui comer esses restaurantes, comida aqui típica. Aquele espinho no pão, me faltou espinha de peixe, iremos aqui outro dia a comer e acho que vamos acabar aqui o... parece que vai umas piscinas naturais ali daquela também vamos ali já ver as piscinas Bem, espero que tenham gostado do vídeo subscrevam e continuem a ver a série dos Açores, beijar a todos e até breve!